Olá, seja muito bem-vindo à nossa entrevista de hoje. O papo é super interessante. Você já viu como desde o início lá da humanidade o homem se comunicava através de histórias? Pois é, o vendedor moderno também se comunica com o cliente através de histórias. E eu trouxe o maior especialista brasileiro em Story Selling, que é Cláudio Diogo. Conhecido meu, companheiro de palestras de palco há muitos anos. Cláudio é um especialista nessa área e vai lhe dar dicas valiosas para que você consiga vender mais, vender melhor e conquistar os seus clientes. Fique aqui com a gente que o Cláudio está aí. Hoje o nosso entrevistado super especial é meu amigo de longa, mas põe longa data disso, Cláudio Diogo. Tudo bom, Cláudio? Tudo ótimo, tudo ótimo. É, mantendo o controle, né? E a gente tá aí, tá aí, tá aí mudando, sendo, sendo melhor do que a gente era o ano passado, com absoluta certeza, né? E sendo melhor do que eu imaginava que estaria em 2021, por incrível que pareça. Acha que as coisas estão se normalizando, estão, as pessoas estão se adaptando, as empresas também, o que está acontecendo? Não, não, eu falo por mim, Márcio. Eu acho que uh, o cenário que eu estou vendo, ele é um cenário extremamente instável. É extremamente perigoso, tanto no lado político, quanto no lado social, quanto no lado econômico. Mas eu falo por mim, sabe que eu tenho absoluta certeza que se as coisas continuassem na mesma toada que estavam lá há, sei lá, 18 meses atrás, 15 meses atrás, eu hoje, hoje, eu estaria mais velho do que eu estou hoje eu estaria menos ágil do que eu estou hoje. Eu, eu, Cláudio, eu consegui é, retomar uma rapidez que eu não tinha antes, eu consegui retomar uma quantidade de estudo que eu não tinha antes, que eu estava me acomodando, tá? Eu não sei se tudo isso fez bem para mim. O fato é que eu mudei. O fato é que eu me tornei mais ágil, mais rápido, e eu consigo reagir ao que está acontecendo de uma maneira mais rápida, eu acredito, do que eu, re, do que eu acho que eu reagiria se não tivesse acontecido tudo isso. Tá? É, eu acho que para mim, para o Cláudio, foi muito bom. Tá? Olha foi que legal, Cláudio. Uhum. Você tem pessoas que cresceram, modificaram, uhum. uh, vamos dizer rejuvenesceram durante esses dois anos, um ano e meio, enfim, uhum. que, que nós uh, tivemos o problema todo aí de, de pandemia, etc. Tem é. pessoas que se afundaram, pessoas que talvez não tenham o hábito de leitura, de estudo, de autodesenvolvimento, de observação, de análise. Né? Uh, e é interessante ver, porque o mundo de vendas mudou, a situação, o contexto mudou, as empresas se adaptaram, os vendedores se adaptaram, e hoje em dia a forma de vender depende bastante dessa... Sempre dependeu, mas parece que depende cada vez mais da qualidade do vendedor. E você é um cara número um do Brasil, super, mega especializado num assunto que eu acho fascinante, que é o Story Selling que, por definição, é uma parte do storytelling. O que tal você explicar isso para quem está nos acompanhando agora? Olha, Márcio, a gente conta histórias, ou seja, storytelling, uh, há mais ou menos, sei lá, 20 mil anos, porque é a forma que a gente encontrou de, de se comunicar. Era o cara que estava andando no meio do, de uma... De uma Lá, ele estava ele, ele no meio da, da, da floresta e ele sempre sozinho, ele, ele tinha praticamente dois movimentos. Ataque ou defesa, certo? E ele quando encontrava um animal muito grande ele atacava, quando era... Um, um, um, um, um, aliás, ao contrário, quando um animal muito pequeno ele atacava, um animal muito grande ele fugia, Márcio. Ataque ou fuga, Legal. Até que um dia ele ouviu o barulho de um animal que ele não soube dizer, se era grande ou pequeno. Quando ele pôs a cabeça para cima do meio do matinho onde ele estava, ele viu um cara igual a ele. Ele se abaixou, ele falou, uau, um cara igual a mim. Foi a primeira vez que o homo sapiens conseguiu encontrar alguém parecido com ele. E ele começou a se comunicar com esse cara. Como? Através de histórias. A gente faz isso há muito tempo. pois muito bem. Todas as empresas usam histórias para se comunicar. Quando elas é, têm uma atividade de marketing, é, a gente está acostumado a isso. De uns anos para cá, as pessoas passaram a ter uma dificuldade maior de é, entender o mercado de vendas. Ou seja, os vendedores tiveram, uh, encontraram consumidores poluídos com um volume muito grande de informação. E daí o ser humano voltou a mostrar que ele gosta é de ouvir histórias. Então os profissionais que conseguem conquistar melhor os clientes, quando conversam com eles, são aqueles que explicam de uma maneira clara e direta como o produto vai ajudar esse cliente a ter sucesso. E isso é Story Selling. É a melhor maneira de você fazer o cliente enxergar o produto sendo usado. E ele então, consegue... Então, Claudio, de reter também a informação, não é? Reter é interessante informação. a gente, palestrante, uh, às vezes eu encontro pessoas que fizeram meu curso 15 anos, 20 anos lá atrás, e o cara fala, ô oh, Márcio, eu lembro da história tal até hoje. <risos> então, ele talvez não lembre nem meu nome, não lembra o conceito, mas ele lembra a ah, história. Não. Uhum. Ele lembra o exemplo que foi passado numa historinha, no final se amarra com a moral. Mas é, é, é fantástico isso. E a gente consome história. Uh, independente do nível intelectual que você tenha, do, da bagagem, eu lembro que uma vez eu estava lendo a história do Tommy Bahamas de roupa, lá, lá, lá dos Estados Unidos. Então tinha uma história, o cara surtou, foi para uma ilha, não sei o quê. Sei. Eu estava... Eu estava igualzinho, eu comprava camisa, que era cara para e eu estava me vendo numa ilha deserta, curtindo a, a marola ali nos pés, tal, tal, tal. Impressionante como você se transporta para a história, para o cenário, para aquilo que é criado para a gente. Sim, sim, sim. Né? sim. É, uma das, das atividades que a gente tem feito muito, muito, muito nos últimos anos, é a atividade de consultoria de storytelling. O que que é isso? É... Criar e recriar a história de produtos e de empresas. Tá? Um pouco antes da, da pandemia, a nossa atividade de consultoria aumentou em relação a isso. Você veja, é, nós estávamos com um projeto que agora foi retomado, com uma montadora, onde uh, a, a gente ia, não, a gente vai fazer uma visita à fábrica, onde as pessoas vão caminhar por cima da linha de produção e vão conhecer um carro sendo produzido. E, obviamente, lá no final ele vai cair numa boutique, onde ele vai entender, é, os, ele vai consumir os produtos da, da fábrica e antes ele vai passar por um lugar onde ele entende o processo produtivo, por que, que aquela empresa existe, a história dela, quem foi o seu fundador, por que, que os carros têm aquela linha... Por que, que a logo ela é, ela é exatamente assim? Por que, que o produto proporciona um diferencial em relação aos, aos outros carros? Por, que, que, aquele, por que, que aquela linha trabalha exatamente aquela parte do coração das pessoas? Elas vão ficar apaixonadas pela marca. Porque o grande diferencial de um automóvel deixou de ser a característica técnica. Mas a paixão pela marca, por incrível que pareça. E, nós tivemos e... uma experiência, Cláudio, similar a essa uh, Uma vez nós compramos um Land Rover que era feito, montado aqui no Brasil E o, o diretor da fábrica falou O Marcelo você quer acompanhar a montagem do seu carro? Eu falei, mas é possível? Ele falou, é, você passa um dia com a gente aqui, almoça, etc No para-choque da Defender estava escrito o nome da gente e ele foi montando e mostrando o carro sendo construído. O, isso me custou muito caro, <risos> pela fidelização à marca, e, e é uma experiência que tem, não sei, 15 anos, não lembro mais, e até hoje eu lembro perfeitamente os detalhes, o carro, tudo que rolou. Então, você tem total razão, esse é um projeto muito interessante, as pessoas lembram realmente. Sim, você veja, a gente está ajudando uma rede de é, uma rede que vende chocolates. Todos os funcionários, eles a partir de um de uma dos treinamentos, quando eles estiverem já rodando, eles vão saber como o chocolate foi feito, modelo a modelo, por que ele tem aquele formato. Qual é, como ele foi construído, por que exatamente aquele tipo de chocolate e a história do tipo de chocolate. Nós fizemos uma experiência em duas lojas piloto e o volume de vendas explodiu, porque as pessoas passaram a dizer, Puxa vida, mas é, aquele, aquele chocolatinho que tem a história da França, qual é aquele que eu comprei ontem? As pessoas voltavam para a loja querendo saber a história. E daí bacana. as pessoas começaram a escrever para a marca, dizendo, escute, essas histórias que as meninas contam, vocês têm no site? Tanto que agora nós é. vamos colocar uma produtora para produzir as histórias em desenho animado. A mesma Olha. coisa aconteceu numa, numa, numa grande empresa que tem vários quiosques de óculos pelo Brasil inteiro. Nós dividimos os principais lançamentos e a gente foi atrás dos designers, para que os designers nos contassem por que, que o óculos era assim. Eles contaram a história deles, daí nós fomos lá na fábrica de lentes e nós perguntamos, por que, que essa lente é desse jeito? E daí nós traduzimos toda a área técnica para uma história. Montamos as histórias, treinamos as pessoas e nós fizemos pilotos novamente. Nós pegamos 10 quiosques em 10 shoppings e a gente treinou as pessoas a contar a história daqueles óculos. Por que, que aqueles óculos são assim, exatamente assim? É impressionante, as pessoas diziam, nossa que legal, você pode contar de novo que eu quero gravar? Porque quando eu é chegar bacana. em casa, eu quero falar para os meus filhos a história desse óculos, é muito bacana as pessoas gravavam os vendedores contando a história. Eu, inclusive, vi um cara gravando, o vendedor falando, ele disse, é porque eu vou dar um óculos para o meu irmão e eu quero, eu quero que o meu irmão saiba a história desse óculos. Muito legal, e, sabe, o, o cliente estava encantado com a história e não com o produto, Márcio. É um negócio doido. Ô, Cláudio, muitos anos atrás eu comprei umas gravatas, sempre que usava aquela gravata fininha, meio reta. Sim, sim. Ah, e eu, eu comprei a história, recebi a gravata, porque era uma vez uma tribo no Peru, tal, tal, tal, <risos> e sobrou lã, <risos> e não sei o que, <risos> e estava frio nos Andes, os caras resolveram fazer, tal, tal, tal. Bom, o resultado final da história triste toda era uma gravata artesanal, que eu não conseguiria comprar duas iguais, porque ela era feita... a ah, na mão ali pelo pessoal, etc., etc., e vinha com certificado de origem, pau-pau-pau, numa embalagem, coisa muito bem feita, ah, a história. Eu, eu já vi uma vez vendendo pera também, Dois produtores conversando, Chegou. pois é, o que, que nós vamos fazer com essa pera? Ela está manchada, ela tá, ficou pretinha, porque bateu um granizo aqui, tal, tal, tal. Era, era o pessoal da Califórnia, ah, vamos jogar fora. Não, mas quem sabe alguém possa utilizar, porque ela está muito doce e tal, tal, tal. E aí fizeram uma embalagem e venderam. Quer dizer, eles venderam a história para vender a pera, a gravata, etc. Até aí eu acho maravilhoso. Eu quero saber como é que um vendedor usa a história para conseguir vender. A empresa, para mim, é fascinante. Agora, certo. como é que um vendedor consegue usar uma história para vender? Você sabe, Márcio, muito bem, mais do que eu, mais do que quem está assistindo, você é um mestre nisso, você sabe que uma venda começa muitos muito tempo antes do ato da venda. Cada vez mais, esses clientes ligados 24 por 7, esses caras têm um volume de informação brutal. Para você encantar alguém absurdamente bem informado, você precisa casar todas as informações que ele tem sobre você e sobre o teu produto com a história que você conta. Então, para encantar, uma, a melhor dica que eu dou, sabe qual é a melhor história, Márcio? Aquela que você sabe o final. <risos> é, tem um grande ator, é, autor americano de histórias, que ele sempre fala que quando você vai construir um filme, uma história, um roteiro, você deve começar de trás para frente. Você faz a cena final do filme e depois você vai construindo ela para trás. É, Hitchcock fazia isso. Uma grande autora de livros policiais chamada Agatha Christie fazia isso. Um outro autor de livros de suspense chamado Robert Ludlum também fazia isso. De trás para frente. Como é que se aplica isso na venda? Se você fosse imaginar uma venda hoje, qual é o final de tudo isso? É o cliente... o final da história. É o cliente comprando de novo o teu produto, certo? Um passo <risos> atrás... É ele comprando o teu produto. Um passo antes é ele encantado com o que você está dizendo. Um passo atrás, como é que é? Você mostrar, você surpreender esse cara mostrando que sabe um problema dele. Um passo atrás, voltando. Você precisa estudar o cliente profundamente. Quando você... Surpreende o cliente sabendo sobre a vida dele, sobre os problemas que ele tem, os problemas que ele teve. Eu costumo dizer isso, PPF, passado, presente e futuro. Quando você vai conversar com o cliente e demonstra ter um absurdo interesse pelo negócio dele, ou seja, você sabe tudo que ele fez, a história da empresa dele, o, como ele utilizou os produtos, você você consegue construir uma história para ele na apresentação, você faz com que ele veja, imagine e veja na mente dele o seu produto sendo utilizado e com o resultado. Você conta para ele, você não fala, você conta como aquele produto sendo usado vai dar o resultado X e Y, sempre focado lá no resultado final dele. Então, qual que é o resultado dele? É, é, é, é, é ele ter o cliente feliz. O grande resultado de um vendedor é fazer o seu cliente ganhar dinheiro. Uhum, uhum. Então, quando você começa a história de trás para frente, você vai lá, você consegue estabelecer o final. Estabelecendo o final, você vai caminhando, dando passos para trás, e o primeiro passo qual é? conhecer profundamente toda a história que você vai contar e começa sempre com a dor todos os clientes têm dores e a gente sabe que é, quando o cliente quando a dor for maior que o preço ele compra uhum. ele uh, até impedir, colocando um, um, um elemento a dor ou a aspiração dele, né? Uhum. A, a dificuldade uhum. ou a projeção que ele tem de, de, de alguma coisa que ele gostaria de, de melhorar. Agora, eu acho Claudinho... os dois Ds, dor e desejo. Dor e desejo. Hum. Agora. Eu, eu vou ter que interromper isso aqui mudar o assunto que não vai dar muito certo. <risos> Agora, <risos> o Claudio, isso exige desse, vou chamar de profissional de vendas, uma capacidade, primeiro, de comunicação grande, uma capacidade de, de entender esse cliente, ou seja, de fazer pesquisa, de se aprofundar na situação de, claro, conhecer produto, serviço é básico, mas muitas vezes também não, não acontece isso, ou seja, esse profissional ele tem que ter uma característica que é meio difícil encontrar no mercado, não é? Olha, é difícil. O mercado vem mudando. Se o um profissional de vendas não se, se adaptar a essa mudança, ele não vai conseguir atuar. Ele não vai conseguir atuar. Porque cada vez mais, é, o cliente que sabe o que quer ele vai, ele vai traçar uma linha muito mais direta, ou seja, ele vai usar, ele vai acessar a rede e vai, e vai se utilizar das ferramentas que hoje em dia as empresas estão oferecendo de facilitar o processo de compra. Pois muito bem. Você já pensou naqueles clientes que não sabem que o seu produto é importante para a vida deles? É esse cliente que os profissionais de hoje vão ter que atuar porque uhum. a empresa ela já tem um, um processo muito fácil de facilitação legal se eu quero comprar um produto sei que ele é importante eu vou lá e compro muito bem isso é o um processo de compra isto não é venda. as pessoas estão confundindo se eu quero comprar hoje um, um, um, um smartphone eu sei a marca, sei o modelo. Entro no site, vou lá e compro. Isso é processo de compra. Agora, quando alguém me convence sobre um smartphone diferente do que eu imaginei, e eu consigo entender que aquele smartphone... Eu digo, nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia que esse smartphone é tão importante para mim. Nossa, eu ia, eu ia cometer um erro se eu comprasse aquele outro. Puxa, muito obrigado, Márcio. Isto é venda. Então... É, exatamente. Eu, eu, eu acho que é a diferença de atendimento e venda. Né? Uhum. É, porque o atendimento... Eu queria um iPhone e tal. Ah, pois não. Quanto está? R$ ah, 8 mil. Reais. Perfeitamente. O senhor vai pagar como? Isso é atendimento. Isso uhum. o site faz, inclusive. O não precisa faz. ter uma pessoa física. Isso claramente né? será substituído. O ser humano... É, é, é, é, é O problema não é ser substituído por uma máquina o importante é você saber usar a máquina para te substituir, ou usar uhum. o sistema para se substituir. Tá? Ou você ser, terceira opção, ou você é, ser diferente do que a máquina faz. E ou, compra, ou... É, você, a máquina pode fazer, agora venda dificilmente. Concordo 200% com você. Você está falando da, da, do smartphone, uh, um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu estava viajando... estava fazendo um treinamento lá em Portugal... e... pifou meu... meu... meu celular. Bom... daí eu falei... vou tentar consertar... fui na loja da Apple... o cara falou... olha... eu vou fazer um diagnóstico aqui e já te digo se tem conserto ou não... não tem. Eu falei... bom... não tem... isso significa o quê? Ele falou... significa que o terá que adquirir um, um novo celular se eu tiver urgência durante a sua viagem de ter... tal... tal... tal eu falei, eu queria um igual a esse, ele falou, tem um modelo mais novo, eu falei, mais caro, né, ele falou, melhor, o duelo verbal ali estava muito interessante, daí ele falou, o se senhor faz o que da vida, né? Você trabalha com o quê? Eu falei, ele falou, o senhor grava muito com câmera de selfie? Eu falei, eu gravo, eu gravo os posts que eu faço no Instagram, no LinkedIn, não sei o quê. ele falou, observe essa câmera nova, Observe o que é o HDR. Eu falei, o que é o HDR? Ele falou, não vai ter grande discrepância entre algo que está mais escuro e mais claro. Porque se o senhor grava na rua, às vezes tem uma cena que está iluminada, tem alguma coisa clara atrás, seu rosto pode estar tá escuro. Esse novo sistema da Apple, ele equaliza, ele deixa tudo muito legal. O senhor quer fazer um teste? Pronto, fiz um teste... 1.300 euros depois, eu era o feliz proprietário de um iPhone novo, <risos> entendeu? Essa é a, a triste realidade, porque se ele simplesmente me atendesse, eu teria comprado o modelo anterior que eu tinha, X, XR, nem lembro o que, que era, e acabou. Não, ele me mostrou como é que eu ia lucrar, como é que eu ia melhorar a qualidade do meu vídeo, usando o um novo sistema de câmera, etc, etc enfim uh, e não tem medo de preço né não tem medo de falar preço de não é uma é uma não. diferença é uma diferença brutal uma vez a, a, eu estava eu, eu, eu, eu esperando passar uma chuva no, eu fiz no, no no parei no estacionamento desci eu tinha uma reunião no prédio da frente parei no, na, na calçada esperando a chuva passar. Uma, uma, uma vendedora de uma loja de calçado se aproximou de mim que chuva hein eu falei ai meu Deus lá vai um vendedor que eu conheço a raça né lá vai uma vendedora querer me vender alguma coisa eu falei é de fato que chuva ela falou você tá indo aqui no building né, em reunião né tô vendo pela roupa roupa de executivo eu falei ai meu saco que papo velho né daí eu falei é de fato eu tenho uma reunião só trabalha com o quê? Eu não ia dizer que eu treino vendedores, né? Eu ia ficar chato. Eu falei, eu dou aula. Ela falou, poxa, a gente tem algo em comum. Eu falei, tem algo em comum? É, a gente trabalha de pé. E olha, as pessoas que passam, veem o senhor dando aula, eu aqui em pé, pensam que a vida é fácil, que a gente faz exercício. Não. Nós podemos ter vários problemas. Eu fiquei olhando para ela. Como vários problemas. E ela começou a me descrever os problemas que uma pessoa que trabalha em pé tem é, com relação à coluna, com relação às pernas, os tendões. Ela me deu uma aula e eu ia... E, e é impressionante, ela foi com, falando de baixo para cima, colunas, bacia, é, as pernas. E ela foi descrevendo todos os problemas ósseos e musculares. Os tendões, a base dos pés... E daí ela foi me falando, ela falou, é impressionante, porque uma, quando um homem chega numa, na, na, parte, na parte sensacional da vida, que é a parte madura, ela olhou meus cabelos brancos, né? Ela disse, é nesse momento que começam a aparecer os problemas, e é aí que a gente tem que tratar. Eu falei, tratar como? Ela falou, é aí onde eu levo vantagem em relação ao senhor. Eu posso trabalhar de tênis. Eu falei, tênis? Ela falou, não é que os nossos sapatos parecem um tênis, mas na verdade são sapatos, quem olha parece um sapato, mas é um tênis que ele molda toda a sua estrutura e ela faz com que você tenha um, uma capacidade de produção muito maior. Eu acabei, ela, obviamente, ela me levou para dentro da loja e me vendeu três pares de sapato, porque ela, ela, ela fez, eu consegui entender o quanto a minha profissão podia mudar se eu usasse um sapato da marca dela. Eu sou fã daquela marca, estou sempre usando sapatos, e eles são realmente muito acima da média em termos de, de confortabilidade. O que, que ela fez? Ela contou história. Ela fez Nossa, com que eu beleza. imaginasse, e ela me vendeu três pares de sapato, e é evidente que aquele sapato custa mais do dobro do que um sapato médio. Tá? Ô, ô, Claudio, você está falando isso, você que morou nos Estados Unidos, você sabe, você vê aquele pessoal que, que aluga os carros no aeroporto, que é de alguma forma um atendente, etc., etc., eles usam, vamos dar, dar, dar marca aos ao sapatos. <risos> Rockport, Hush Puppies, etc, ah. etc, são, são sapatos confortáveis, são walking shoes, como eles chamam, ah. enfim, uh, tem toda uma cultura de conforto com um mínimo de, de acabamento, para não, não ficar parecendo um tênis, né? E não desrespeitar o, o profissionalismo daquela pessoa, mas isso é uma coisa que agora que está se introduzindo no no Brasil, e a, eu lembro da história, a, a Rockport acabou comprada, se não me engano, pela Reebok ou Nike, alguém comprou, eles lançaram até uma revista, existia uma revista mensal que mostrava os benefícios de você cuidar de um calçado que lhe desse conforto, que lhe desse firmeza, que, enfim, todo isso fazendo parte da história deles, eles tinham comerciais, historinhas, etc., e eu era um fã da, da, da marca, comprava aquilo que nem louco, que nem você falou, entrava na loja, pegava um de cada estilo, um de cada cor, <risos> né? e, é. e, nessa, e não era barato, pelo contrário, era bem caros e, e é bacana, mas esse vendedor, é, desse novo momento, porque a, quando você fala lá atrás, e você mesmo deu um exemplo, 15 meses, 18 meses, parece aquela coisa de terceira idade. Quando, lá atrás, não é lá atrás, lá atrás são, são menos de dois anos, gente. O mundo mudou em dois anos. O mundo vem mudando, mas mudou numa. Ele acelerou essa mudança. Parece que alguém deu um, um tapinha lá, ele girou mais rápido. Vim, Deus falou: vou acelerar esses caras. Deu um gás no peão ali, o troço. Vim, vim, e tem gente que ainda está achando que não sei, não está se encontrando ou ficou tonto com essa mudança. Qual é o conselho que você dá para esse vendedor hoje? Olha, o vendedor de hoje, ele tem que se, ele, ele tem que se adaptar ao mundo digital. Primeiro passo. Tá? É, eu, eu acho que... Eu, eu, eu, acho, eu tenho absoluta certeza. Eu me adaptei... É, estou me adaptando ao mundo digital... E o profissional de hoje, ele, principalmente, ele tem que surpreender o cliente dele usando esse mundo digital para conhecer mais informações sobre o mercado dele, sobre é, os concorrentes, como isso está afetando o negócio daquele cliente. A tua capacidade de pesquisa passou a ser... Brutal, brutal. Eu Agora, há 60 dias, eu estava acompanhando uma equipe de, de vendedores de um grande distribuidor da área de construção civil, materiais para construção civil, é um grande importador de produtos para, para a área de construção civil, e eles atendem pequenas lojas de material de construção. Pois muito bem. Eles passaram a pesquisar Uh, como as lojas de material de construção pequenas podem melhorar o seu processo de vendas. E esse grupo, de essa distribuidora, instruiu os seus vendedores a fazer vídeos uh, quando eles encontrarem uma boa ideia, uma boa, uma boa ação, uma, um bom vendedor, entrevistar um bom vendedor, e criar um banco de pequenos vídeos para que esta empresa tenha acesso. Então, esses vendedores passaram a ser um, quase que digital influencers. Lógico, levando a sua devida... dando, dando o tamanho a isso. Não, não viraram influencers é, digitais. Mas no mercado deles, cada vendedor tem um vídeo de alguma boa ideia para aplicar lá no seu cliente. Eles, A empresa incentivou a que eles não procurem um cliente sem antes saber tudo sobre ele, sobre o mercado, sobre a região. Então, quando eles, esses vendedores estavam me dizendo, olha, quando a gente vai visitar uma, uma loja, uma loja de bairro da região, a gente pesquisa primeiro o bairro, a população do bairro, o, o volume de compra, o estilo, e você consegue esse tipo de informação. E você surpreende estes pequenos é, donos de loja de material de construção com informação. Quando você ajuda eles, você passa a ser um consultor com bastante informação. Por isso eu digo, use o digital para que você tenha cada vez mais informação sobre o seu cliente. Então, uh, é interessante, no... recentemente agora... Eu pesquisei uma coisa que eu nem... não conheço nada... que é torneira elétrica para cozinha. Você imagina eu pesquisando torneira Sim. elétrica para cozinha. Bom, eu caí numa rede... não vamos dar o nome dela... de origem francesa, grande... e uh, eu falei... puxa vida... mostrava assim tipo 20 torneiras... que para mim eram todas absolutamente iguais... Só que daí, você quer saber mais sobre como escolher uma torneira elétrica? Eu falei, puxa vida, deixa eu ver o que, que... Bom, eu quero, né? Eu sou neófito nisso. Dê um play e aparece uma vendedora. Olha, você deve estar confuso, né? Com tantas torneiras, tem uma reta, tem uma curva, tem uma assim na parede, outra na pia, não sei o quê, não sei o quê. E eu vou explicar para você, porque eu tive que aprender tudo isso aqui para conseguir vender. Ela falou, uhum. e a torneira é assim, essa torneira é assada, essa é aquilo, aquilo... Falou uns 10 minutos, Claudio, e era uma vendedora, você via que ela não tinha muito uh, traquejo com câmera, uhum. com luz, etc. Ela era uma pessoa real, não era um ator fazendo o papel de vendedor. E que bacana que a, eu fui depois verificar, né, essa empresa coloca seus vendedores vendendo quase com um testemunho, um tutorial de cada área. Como trocar um interruptor, como mexer e escolher muito o cano certo, para não sei o quê. Achei muito interessante o uso do vídeo, do digital, para isso. Sim. Né? Uma, Já que a uma... gente que está comprando não conhece, você fala, deixa eu ver, né? Você dá um play e daqui a pouco você está que nem no YouTube, você começou pesquisando um um eliminador de ruído para sua gravação e você está vendo o pouso de um 747 em Dubai, porra. É assim que funciona <risos> Olha, o YouTube. Márcio, tem uma, tem uma rede de calçados. É, a gente foi contratado para ajudar os vendedores em plena pandemia a fazer vídeos e contar histórias através de vídeos. Eles contrataram uma, uma consultoria especializada em ajudar esses vendedores a fazer vídeos, a pegar o seu smartphone e cuidar de iluminação, foco e tudo mais, e nos contrataram para ajudar esses caras a criar histórias. Que tipo de história? Vou te dar um exemplo. Eles, eles simplesmente tiveram, eles tinham perto de 98 lojas ou 97, um número e com a pandemia, com o fechamento dos shoppings, 55, 56 lojas deles fecharam, não, não, não tinham mais fluxo pois muito bem, e esses vendedores faziam o que com esses caras? Eles, eles criaram eles foram rápidos, criaram uma uma ferramenta um, um, um app para os caras fazerem venda porta a porta, pois muito bem esses caras voltaram lá para o bairro deles para a comunidade deles para o conjunto deles, para a igreja e começaram a vender com o seu smartphone como vendedor da própria loja legal? E o campeão de vendas, de venda é, por, por app, não era um campeão de vendas de loja. E era um cara, inclusive, que o, o gerente estava querendo demitir, porque não era um cara que atendia muito bem, pois muito bem. Esse cara, ele faz vídeos incríveis, ele anda pela comunidade, eu vi um vídeo dele agora, o um mês passado, no, na, a gente fez uma, uma, uma, uma convenção virtual, e ele apresentou o vídeo dele, olha só que coisa doida, ele é o lançamento da linha de inverno, e tem uma bota que ela é a prova d'água, então ele aparece numa tremenda chuva subindo um corredor na comunidade, ele com o smartphone, e ele molhando o pé, aparece aquela imagem do pé pulando em poça d'água ele diz, tá vendo? Olha só isso aqui não molha o pé quer ver? Daí ele põe o smartphone num canto, ele fala, vou colocar aqui em cima do muro o meu, o meu smartphone daí ele tira a bota, tira a meia e diz, olha aqui, sequinha, peraí, peraí, peraí. tia, tia, tia, vem aqui, aí aparece uma senhorinha, tia, pega essa meia ela, eu não vou pegar, pega a meia, diz pra mim olha ali pra câmera, diz ela tá seca a mulher pega e diz, é, tá sequinha então é isso aí, esse sapato deixa tua meia seca, malandro entende o cara é campeão de vendas ele faz um a dois vídeos por dia ele joga na rede ele ele o número de seguidores deles, dele é enorme e muita gente compra pelo app só para comprar dele então é um Sim. negócio doido isso é isso não Márcio isso não existia há seis meses atrás esse cara tava para ser demitido da loja, porque ele não atendia bem. E eu conversei com ele, eu fiz uma, uma, uma entrevista com ele, e ele disse, olha, Cláudio, eu, eu é estranho, na loja eu não me sinto bem, mas é estranho fazendo esses vídeos e falando, eu, eu sou apaixonado pelos nossos produtos, eu, eu, eu sou louco por eles, pelos produtos, e eu, eu, eu gosto de falar deles, ué. Esse é meu negócio. Você consegue entender? Ele, se consegue entender um vendedor que não gosta de gente, ele fala assim no frente a frente eu fico, eu, eu, ele disse, Cláudio, vou contar um negócio pra você, eu sou tímido eu frente a frente eu fico tímido mas agora numa câmera, uau ninguém me segura, consegue entender isso? E tem o um inverso né, e tem o um inverso tem o, o cara que é excelente na loja excelente, vamos ah, chamar ah. ao vivo Uh, ligou uma câmera, colocou uma luz e ele acaba. Uh, ele, ele trava, né? Márcio, eu, eu treinador, uh, palestrante, na minha frente, 3, 4, cinco mil pessoas, sem problemas nenhum, nós somos colegas, você sabe disso. Eu sempre tive problema com câmeras. Quando a coisa apertou, eu fui para... Amigos meus, diretores de teatro, Mauro Zanata, eu fui para amigos, do, o, o pessoal da Band, é, o Vili, é, eu, eu fui pedir ajuda. Eu falei, cara, me ajudem. Eu não sei falar para a câmera, não sei me portar. Eu tenho dificuldade, a câmera me, me deixa, me, me bloqueia. Legal. Eu fui buscar ajuda. Ou seja, é, eu, eu, esses dias um vendedor falou, Claudinho, o que, que eu faço? Eu não sei falar para a câmera. Eu falei, pera é o seguinte pede para algum consultor de mais ou menos 10 anos, e esse seu consultor, um consultor com uma... Com, uma, uma, ele com 10 anos ele já vai ter experiência suficiente para te ajudar. Tá? E não é 10 anos de mercado, é 10 anos de idade. Tá? São esses caras que só sabem trabalhar assim. Então o mercado está mudando assustadoramente. E quem não se adaptar, Márcio, não vai estar no mercado daqui dois, três anos. Não vai estar, tá. não vai estar, tá, não. Não vai estar, tá, não. Hoje os clientes, eles têm um volume de informação sobre os produtos gigantesco. Gigantesco. Eu nunca vou esquecer, eu estava dando uma aula num curso de MBA, isso há, sei lá, quando começou a internet. Uh, e eu me lembro que um aluno, eu dei uma aula e o, professor, e o aluno falou assim, é professor, aonde eu acho tudo o que o senhor falou na internet? Eu parei. Eu não acessava a internet. Eu era professor universitário. Eu tinha uma parede de livros na minha casa. Eu eu, eu acessava livros. Eu falei, eu posso te dar todos os livros de, da bibliografia, mas internet. Aquela vez eu passei. Falei, peraí. Daí eu fui na sala dos professores, não tinha computadores. Eu tive que ir no departamento de informática na Universidade Federal do Paraná. Daí o cara me mostrou o que era a internet. Daí eu fiquei impressionado. Ali eu comecei... Naquele momento eu disse, peraí, algumas coisas vão mudar. E não teve dúvida. Mudou. Então, agora, o volume de informação é brutal. Os clientes sabem tudo sobre tudo. Então você tem que surpreender. Como é que você surpreende? Falando de uma maneira diferente. Uhum. Traduzindo uhum. todas as características técnicas que ele encontrou na internet em história. Tanto que... A... Márcio, você não imagina é, o volume de empresas que estão buscando a gente para que a gente traduza manuais de instrução em histórias. Tem uma empresa de... de, de... Eles trabalham com... É, eles sempre foram fortes em HQ, história em quadrinho. Daí eles, trans, eles transmitiram história em, história em quadrinhos para a TV. E eles me procuraram dizendo, Cláudio, a gente sabe contar história para criança, a gente, o nosso negócio sempre foi HQ, legal. Só que agora as empresas estão pedindo para a gente traduzir manual de instrução em desenho animado. Isso ajuda a gente? Cara, é impressionante. A gente está traduzindo manual de furadeira para YouTube, o nova da furadeira vai ser em YouTube, é e vai aparecer um bonequinho contando história. Hoje eu vou contar a história de como eu coloquei um quadro na parede com a furadeira e foi muito fácil. Sabe porque eu usei furadeira em vez de parafuso, em vez de um, de um martelo, e ele conta uma historinha. Ele é um personagem, e nesse personagem você pode contar várias historinhas paralelas. Daí você contra, você vende vários produtos paralelos. Então, a, a jornada do cliente passou a ser uma jornada divertida. Mudou, você, né? É, é, é, é impressionante, você não imagina, é, quando a minha vida era 30% treinamento, 30% palestra e 30% consultoria, hoje em dia eu estou 90% consultoria o tempo todo. E é impressionante, não é mais sistema de vendas, o que eu sempre fui forte. Não é mais tecnologia de vendas não, ou negociação, não é. O meu negócio hoje é traduzir técnicas de vendas e produtos em histórias. É impressionante. O Claudio, eu vi um depoimento de um aluno lá da, da, da PUC do Rio Grande do Sul, que eu, eu tenho a cadeira de, de negociação lá no MBA. Legal. Falando, uh, o oh, Márcio, parabéns, como é que você consegue simplificar conceitos que são teoricamente complicados num linguajar despojado, prático, e com o exemplo do dia a dia que eu consigo lembrar? Ou seja, uh, a tendência nossa, inclusive como treinadores, como consultores, etc., é simplificar e fazer aquele vendedor entender de uma maneira menos, eu diria até menos arrogante, ao invés de ficar citando fontes, citando isso, citando aquilo, e dando um exemplo que ele fala, puxa, é verdade, eu estava negociando não estava percebendo, eu estava utilizando e não estava percebendo. Eu acho que essa função nossa, como treinadores, consultores, e a função de você que está nos assistindo agora, que trabalha com vendas, que tem interesse em se desenvolver, é cada vez mais conseguir traduzir algo técnico numa linguagem quase que espontânea, simples, como fez o rapaz ali da bota, que o Cláudio estava nos dizendo agora. Legal, nós temos aqui um interesse que não termina nunca nesse assunto, desde a época lá do cara que matou o bisão e contou nas cavernas como é que estava rolando a história como foi a caçada dele, até, até você... Né? Até os irmãos Green Os irmãos Green eles criaram historinhas. É, é, na Alemanha, isso na Idade Média, as crianças, eles identificaram que as crianças estavam ficando um pouco mais salientes nas escolas. E os irmãos Green eram pedagogos e criaram histórias para que as crianças entendessem. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Todas, em vez de você contar para uma criança de dois anos que ela não deve ficar longe dos pais, porque pode acontecer alguma coisa perigosa, para ela ficar mais próxima dos pais é mais fácil, é, é difícil você falar isso para uma criança de dois anos. O que, que você faz? Você conta a história do chapeuzinho vermelho. Para você falar para um garoto que ele deve fazer as coisas bem feitas, não é fazendo algo mal feito, ou mais ou menos, que as coisas vão dar certo. Ele tem que fazer as coisas bem feitas Explicar isso para um garoto de dois anos é muito difícil. O que, que você faz? Você conta a história dos três porquinhos. Então, a gente usa histórias há muito tempo. E isso transforma conceitos muito difíceis em inteligíveis e, e, e fáceis de você aceitar. Com a mente e com o coração. Muito tá bacana. Cláudio, um conselho final para quem nos assiste, que é vendedor que está encantado com esse papo, com essa história, e que gostaria de se desenvolver. Como é que a pessoa te acha, por exemplo? Olha, é muito fácil. Você vai no Google e digita Cláudio Diogo. Ah, vai aparecer alguns. Mas o que tem bastante vídeo é... Sou eu mesmo. Ou então você digita storyselling.com.br. É muito fácil. Lá você vai me encontrar com muita facilidade. Isso é tranquilo e muito fácil, tá? E olha, Sente, você e principalmente... está assistindo o Cláudio, hein? Tá aqui embaixo na tela storyselling.com.br. Dá um pause, copia essa URL aí, cola, vai lá. Tem muito material interessante, tem muito uh, conteúdo para você se desenvolver e com uma pessoa que conhece as coisas, colega já há muitos anos, não vamos nem dizer quantos, para evitar o problema. <risos> <risos> mas aquele, lembra aquele primeiro curso que a gente deu para os homens das cavernas? Foi bacana aquele lá. Foi muito bom. Os caras, é terrível. E, mas tinha alguns... É... Tinha, tinha animais terríveis naquela época. Não, não, tinha não alguns bom. grandes que inclusive voavam, e quando outros que batiam o pé no chão assim tremia. <risos> A gente mal Os conseguia dinos. escrever na parede das cavernas, claro. <risos> <mas, enfim. risos> olha né? super, super prazer estar com você aqui, cara. É, Revê-lo aqui num, num bate-papo descontraído e interessante como esse. Legal. E... Fantástico, eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou gostou e vai entrar no storytelling.com.br. Ótimo. Claudião, super abraço para você. Olha, um abraço para todos. E eu quero terminar com uma historinha de um minuto é, para você levar para a sua casa e a sua empresa. Era uma vez um Mulan, um religioso. Ele estava no deserto à noite fazendo uma fogueira, se alimentando, esquentando uma comida. Quando ele ouviu um barulho, era a peste. A peste passando pelo deserto, ele parou a peste e disse Peste! Peste terrível! Onde você vai? O oh, Mulan, eu vou a Marrakech e vou matar mil pessoas. E a peste se foi. Passado alguns dias, o Mulan continuava no deserto orando e... Esquentando a sua comida na fogueira Quando ouviu um barulho, era a peste voltando Imediatamente ele parou a peste e disse Peste mentirosa Você me disse que iria a Marrakech Iria matar mil pessoas Pois eu soube que morreram dez mil A peste olhou para o Mulan e disse Mulan, eu não menti Eu matei mil pessoas As outras morreram de medo meu amigo, nós estamos passando por um momento, e todos nós, terrível, mas um momento de grandes mudanças. O que a gente não pode é ter medo de mudar, porque aí sim as coisas podem piorar muito. Não tenha medo, mude, se adapte, esse é o caminho. Olha aí, gente, não seja mula, seja como Mulan, é isso aí. <risos> <risos> um beijo para todo Valeu, mundo Valeu gente, tchau. um abraço Claudio, até a próxima Valeu, é, Valeu. um abraço a você Que está nos assistindo, acompanha Aqui todas as nossas entrevistas Um grande abraço Como você viu, é cada vez Mais importante que o profissional Se desenvolva O profissional de vendas O ambiente comercial Business to business, business to consumer Mudou e quem não se adaptar, quem não evoluir, vai certamente estar fora do mercado em menos de um, dois anos. Você que é uma pessoa interessada, você que assistiu, ouviu, participou dessa entrevista até agora, certamente tem interesse em melhorar a sua performance. Para isso, eu lhe dou uma sugestão. Visite o nosso site www.marciomiranda.com.br. É simples, é o meu nome, www.marciomiranda.com.br você vai ver todos os cursos online gravados ao vivo que nós oferecemos em company para sua empresa para que você consiga vender mais e negociar melhor. Combinado? Muito obrigado pela audiência. A gente se encontra no nosso próximo programa. Um grande abraço, boas vendas, bons negócios para você.